Rockstar demora para lançar um jogo isso é verdade mas quando lança meu amigo o game tem vendas estratosféricas com certeza é a empresa que tem as franquias mais valorizadas do mercado e que conseguem gerar lucro por muito tempo coisas de décadas ainda gerando lucro e bastante lucro para você ter uma ideia em 2020 a empresa teve faturamento na casa dos bilhões e olha que ela não lança jogo há um tempão, hein? E no vídeo de hoje nós vamos contar toda a história dessa empresa incrível, dessa soft house que só faz sucessos. Vamos falar da sua criação, do seu início, de todos os percalços, do pior momento, de todas as suas polêmicas. Hoje nós vamos saber a história da Rockstar. Essa soft house única, com uma história peculiar. E é agora. Então, bora! O poder, poder da, indústria da indústria dos, dos games. games. Não tem como discutir. Quando falamos em referências de mercado, seja qual for a indústria, aquele que gera mais dinheiro sempre está no topo da lista, ditando as regras do que vai ou não funcionar nos próximos anos. No meio do entretenimento, a indústria dos games já é maior que o mercado da música e do cinema juntos, ultrapassando mais de 300 bilhões de dólares em seu valor total, segundo um estudo feito pela Accenture. E mesmo em momentos delicados como na pandemia, justamente pelo fato de o produto poder ser consumido nas residências, os lucros apenas aumentaram. Nesse período, no ano de 2020, o jogo Grand Theft Auto V, ou GTA V, que foi lançado em 2013, obteve uma receita colossal. Gerou um lucro de quase 1 bilhão de dólares, superando até mesmo seu ano de lançamento. Acredite, o game teve mais de 145 milhões de cópias vendidas, e nem dá sinal de fraquejar representando quase metade do lucro de sua empresa majoritária, a Take-Two. Essa que é dona do conceituado estúdio Rockstar Games, que além de produzir GTA, possui um portfólio de grandes títulos, como Red Dead Redemption, Max Payne e tantas outras marcas capazes de gerar verdadeiros eventos quando algo novo é anunciado. Um império construído ao longo de duas décadas, que é difícil de criar uma linha comparativa com algum outro concorrente. Tudo isso foi feito e planejado por mentes criativas e igualmente insanas. Que desde sempre apostaram na polêmica como principal fator de marketing. E entenderam antes de todos que a lógica do falem mal, mas falem de mim, funciona, como poucas coisas no mundo. Mas ainda, perceberam que a fama de bad boys, era outro denominador comum de sucesso. Tudo começou a base de muita rebeldia. O principal nome da Rockstar, foi também um de seus fundadores. E é o inglês Sam Hauser, filho da atriz Londrina, Geraldine Malfatti. Muito conhecida por fazer filmes de gangster. Sam, desde pequeno, cresceu em meio a essa atmosfera de Hollywood, e sempre foi fã desse estilo de cinema, geralmente estrelado por sua mãe. Além de também adorar Rock and Roll e curtir um estilo que ia de encontro ao dito herói clássico. Para você ter uma ideia, um dia perguntaram a Sun Hauser o que ele queria ser quando crescer. E o garoto sem pestanejar falou, quero ser um ladrão de banco. Claro, muito mais pelo que ele via em telas daqueles filmes de assalto, que sempre era muito legal, do que propriamente pelo fator do crime em si. E mesmo crescendo com aquela Ideia fixa de ser no futuro um astro do rock, um rock rockstar Star. e aí se ligou no trocadilho? Uh, uh. Sam se apaixonou ainda mais pela música quando foi apresentado ao hip hop. Pois, além de todo o visual, a atitude dos rappers era algo que o deixava maluco. Mas e os games? Será que em meio a tudo isso, ainda sobrava espaço para o pequeno Sam se entregar à jogatina? Isso você pode ter certeza, não há dúvidas. Sam Hauser passava horas no seu jogo favorito, Elite de 1984, que saiu nos arcades pela Acorn Soft. O jogo não tinha muito foco, nele você era um explorador espacial, que saía por aí coletando peças entrando em lugares e enfrentando hordas de inimigos, no intuito de melhorar sua nave e explorar mais lugares longínquos. Nada complexo, mas suficientemente divertido. Além de dar uma sensação de liberdade. Essas características não lembram algo para você? Mas calma, muita coisa rolou até GTA acontecer. Ao completar 18 anos de idade, Sun Hauser foi com seu pai para Nova York. Um dos seus sonhos era conhecer os Estados Unidos. E num almoço que foi junto com seu velho, com executivos da BMG, sem conseguir o seu primeiro emprego, justamente naquilo que mais amava, a indústria da música, e logo de cara a imagem que ele tinha de muita diversão e loucura das produtoras caiu por terra, tudo era muito burocrático, o oposto do que ele imaginava, só que pouco tempo depois, observando o crescimento dos games, e as vendas dispararem nos mais variados tipos de máquina, a BMG criou uma vertente voltada para videogame games a chamada PMG Interactive que distribuía diversos tipos de jogos rapidamente Sam Hauser deu um jeito de trabalhar nessa área da empresa começando a partir dali a sua carreira de certa maneira um vizinho de Sun Hauser que morava na Escócia chamado David Jones outro nome importante nessa história comandava uma empresa de games chamada DMA que já fazia muito sucesso por ter lançado bons títulos nos arcades como como Blood Money de 1989, um jogo de navinha com gráficos incríveis, que tornou o estúdio muito respeitado pelo seu visual. Da mesma maneira, David Jones era um dos designers de games mais conceituados da Europa, trabalhando até mesmo com a Nintendo, e ainda que fosse muito novo, possuía já uma pequena fortuna, chegando a comprar uma Ferrari naquela época, pois uma de suas paixões eram os carros. David Jones queria criar um Game que trouxesse uma cidade grande viva onde o jogador poderia controlar um carro e sair por aí andando pelo lugar. Esse projeto começou a ganhar vida com a parceria e contrato que David Jones fez com a BMG Interactive, aquela mesma que Sam Houser trabalhava. Foi aí que nasceu a ideia de criar o jogo Racing Chase, que trazia um policial num carro perseguindo bandidos em meio a uma cidade grande toda projetada sem aquela ideia de passar de fases, como era comum nos jogos antigamente. Sam Hauser soube do projeto e ficou fascinado pela ideia. Era tudo que ele queria também para os games. A questão é, Racing Chase na prática era muito chato, pois a ideia de colocar um policial seguindo regras de trânsito, prendendo bandidos e andando em cima de uma fórmula pré-definida, tornava a experiência bastante maçante. Algumas das pessoas que testaram o jogo, alegaram que tudo aquilo parecia um simulador de tirar licença de motorista. Foi aí que tiveram a brilhante ideia de mudar a proposta. O jogador, na verdade, em vez de ser o policial, iria comandar o bandido que saía pela cidade, aprontando e atropelando qualquer um que viesse pela frente. Então, quando Sam Hauser teve acesso a esse novo jogo, sua cabeça explodiu. Aquilo representava tudo o que ele havia pensado. Sam passou a se dedicar apenas ao jogo e fazia o que podia para ajudar no processo de desenvolvimento movimento junto com David Jones, este que aceitava várias ideias malucas que o próprio Sam passava, como por exemplo, e se no meio desse povo a gente começasse atropelando também um grupo de religiosos, e se em vez de músicas pré-definidas o próprio jogador pudesse escolher as rádios que iriam tocar. Foram várias ideias que aos poucos deixaram rating Chase com uma cara nova. E única, Tanto que a cidade do jogo acabou virando três metrópoles. Liberty City, que era baseada em Nova York. Vice City, inspirada em Miami. E por fim, San Andreas, concebida com a ideia de ser São Francisco. Racing Chase estava sendo feito na metade dos anos de 1990. E alguns jogos 3D já despontavam no mercado. Algo que fazia a BMG pensar a respeito. De como aquele jogo cartunesco de visão isométrica poderia fazer sucesso em meio a tantos outros títulos mais modernos disponíveis. Foi aí que apostaram nas polêmicas para o jogo ser lançado. Ainda que a dupla David Jones e Sam Hauser não considerasse polêmico o fator de atropelar pessoas na rua, dentre outras coisas. Só que a BMG teve a sacada de chamar Max Clifford, um agente conhecido por promover diversos artistas, através de escândalos ele foi contratado pela BMG para igualmente dessa forma divulgar rating chase Clifford alardeou para todo lado que o herói do jogo era um bandido que atropelava pessoas e fugia da polícia esse burburinho chegou aos ouvidos de vários religiosos e políticos conservadores e os holofotes da imprensa que sem rodeios criavam matérias sensacionalistas com títulos como um jogo imoral e sem barreiras, que vai estimular jovens a cometer crimes. O que atraiu a atenção do público de maneira geral, que agora sim queria saber do que se tratava Racing Chase. Um começo tímido, mas promissor. Era exatamente outubro de 1997. Racing Chase foi lançado. É, quer dizer, quase isso. Pois o jogo havia ganhado um novo nome, que tinha muito mais a ver com a sua proposta. Agora ele era chamado de Grand Theft Auto, numa tradução livre, furto qualificado de automóveis. E é isso aí. E mesmo ficando atrás de vários outros jogos 3D da época, toda a polêmica em volta fez as vendas manterem um padrão, e com o tempo e boca a boca de quem jogou, a coisa acabou virando um sucesso. E a partir daí que surgiu uma das franquias mais rentáveis dos games. O megalomaníaco GTA só que mesmo o título vendendo bem a BMG Interactive não estava conseguindo gerar lucro e dessa maneira teve que vender o seu setor de games para a empresa americana take Two, conhecida por ter produzido vários jogos de esportes durante os anos de 1990 nessa compra todos os seus funcionários e artistas foram repassados para take Two, incluindo Sam Hauser nessa nova casa Hauser ganhou ainda mais destaque e lá fundou o Novo estúdio, agora chamado de Rockstar Games, um nome que tinha tudo a ver com a sua filosofia de vida e em como ele iria comandar tudo dali para frente. Nesse processo de compra, a Take Two também teve os direitos adquiridos de GTA, e foi aí que Sun Hauser, junto a David Jones, com a sua DMA, fizeram a sequência de Grand Theft Auto, o GTA 2, de 1999, que basicamente seguia o mesmo esquema do game anterior. Ainda que as cidades fossem maiores e tivessem mais gangues para criar mais aventuras. Só que, sendo honesto, o jogo não empolgou. Justamente por, nessa época, o novo console da Sony, o Playstation 2, já trazer games com gráficos incríveis. O que fez GTA 2 morrer rapidamente e não cair na boca do povo, digamos assim. Ao mesmo tempo que a nova geração abriu margem para que Sunhauser trabalhasse naquele que seriam um uma das maiores revoluções dos games em muito tempo. A revolução, enfim, aconteceu. A ideia era criar um GTA todo em 3D. Imagine então colocar o jogador numa cidade enorme, totalmente modelada em CGI, onde você poderia controlar carros e sair por aí, andando e trocando tiros com as gangues e a polícia. Para isso, a Take-Two comprou também a DMA. De David Jones. Que inclusive depois. Fundou seu próprio estúdio. Dessa forma agora. A Take Two. Tinha GTA. Sobre a sua batuta. E Sam Hauser. No comando criativo de tudo. Sam Hauser. Chamou seu irmão. Dan Hauser. Um roteirista muito criativo. Que iria supervisionar. E se responsabilizar. Pelos roteiros dos próximos jogos. Antes do lançamento de GTA 3. Alguns eventos terríveis. Ocorreram nos Estados Unidos. Que afetaram diretamente os principais setores de entretenimento principalmente aqueles que possuíam uma certa quantidade de violência o massacre de Columbine caso onde dois jovens entraram numa escola e praticaram uma chacina e o ataque terrorista ao World Trade Center em 11 de setembro de 2001 quando dois aviões atingiram dois edifícios americanos muito simbólicos quase fez a Take-Two desistir ou adiar pelo menos por um tempo o lançamento da nova a nova produção da Rockstar, mas eles perceberam que além de tudo, o jogo trazia uma história de máfia que nada tinha a ver com aquilo e que somente através da diversão as pessoas podiam esquecer um pouco daquele momento tão doloroso. Foi aí que, em outubro de 2001, Grand Theft Auto 3 chegou no PlayStation 2 e deixou o mundo inteiro maravilhado. Agora produzido por Sun Houser e pelo roteirista Dan Houser, Liberty City. A cidade em que o jogo se passava e que era totalmente inspirado em Nova York não possuía margem de comparação com cenários de outros games justamente no sentido de construção 3D em relação à sua estrutura as ruas os prédios as dezenas de lugares e a total sensação de liberdade trazia ao jogador a impressão de estar realmente explorando uma grande metrópole junte a isso ao fato de que além de seguir as missões principais os jogadores podiam sair por aí, atropelando geral, roubando carros e fugindo da polícia, como se não houvesse amanhã. E como não podia deixar de ser, o jogo teve vendas muito expressivas. Poucos meses depois, a Rockstar lançou para os consoles o sucesso Max Payne de 2002. O jogo era desenvolvido pela Remedy, virou febre nos PCs por trazer elementos dos filmes da trilogia Matrix, além de muita troca de tiro e um efeito incrível de câmera lenta a rockstar tratou de comprar os direitos da obra e rapidamente conseguiu trazer ele para os videogames caseiros onde novamente o jogo deu um baita lucro e depois desses dois grandes sucessos a rockstar virou a menina dos olhos da take-two era de longe seu estúdio mais importante isso fez com que eles abrissem o cofre para rapidamente fazer uma continuação de gta muito baseado em Scarface o filme de gangster dirigido por Brian de Palma e estrelado por Al Pacino, retratava perfeitamente a Miami dos anos de 1980 GTA Vice City, que saiu ainda em 2002, trazia todos aqueles elementos que eram característicos da cidade na época, sempre com um clima praiano, Vice City emulava uma Miami solar, com vários coqueiros e prédios o jogo tinha uma trama exagerada com personagens vestidos com roupas cafonas, com drogas para todos os lados e ainda mais gangues que o anterior, além da sensacional trilha sonora escolhida a dedo por Sam Hauser. Adicione aí a possibilidade de dirigir novos veículos, como motos, caminhões e até lanchas. O elenco de dublagem trouxe o ator Haley Ota, conhecido por ter feito outro baita filme de máfia, Os Bons Companheiros, para dar voz ao protagonista, algo que reclamavam no terceiro jogo, onde lá o personagem personagem principal era mudo essa prática de chamar grandes atores começou a ser frequente a partir daí vale lembrar que nessa época Sun Houser, que sempre seguia a ideia de fazer a sua equipe trabalhar sem sossego não suportava qualquer crítica por parte dos veículos de imprensa e até ameaçava tirar o patrocínio das revistas que dessem notas menos elogiosas para os jogos da Rockstar o que dificilmente acontecia já que GTA Vice City teve uma repercussão na maioria de suas avaliações e vendas ainda maiores que o jogo anterior mas a violência de GTA acabou virando trivial e a Rockstar precisava novamente de um jogo que desse o que falar dentro desse conceito de brutalidade foi aí que em 2003 fizeram o um insano manhunt que trazia um assassino caçado por várias gangues que para se livrar matava seus inimigos da forma mais brutal possível aliás como no jogo havia uma espécie de cine cineasta filmando tudo quanto mais violentos eram os assassinatos mais premiado o jogador seria só que embaixo de tudo isso temos ali um bom game de sobrevivência onde era preciso utilizar a furtividade para dar cabo nesses assassinos além do mais manhunt claramente era uma alfinetada na própria indústria que se deliciava com a violência exacerbada o que fez também o debate em relação a isso crescer na sociedade foi nessa época que o advogado criminalista Jack Jack Thompson, muito conhecido por ser contra a venda de filmes e jogos violentos, viu a oportunidade que precisava para falar o que ele pensava ao mundo. Isso porque dois garotos que atacaram alguns carros e começaram a atirar indiscriminadamente, sem nenhum motivo prévio, quando foram perguntados por que fizeram aquilo, falaram que foi por causa de GTA 3. Isso fez com que Jack Thompson entrasse em contato com os responsáveis para dessa maneira processar a Rockstar obviamente o advogado não ganhou o caso mas conseguiu chamar a atenção da imprensa indo a diversos programas de TV e falando a respeito de casos de violência provocados por jogos como GTA e Manhunt em meio a isso a Rockstar comprou da Capcom um projeto que traria o Velho Oeste para os videogames modernos muito porque o estúdio japonês estava com ele engavetado por anos e não sabia mais se daria continuidade Red Dead Revolver de 2015 4 tinha bons momentos e umas mecânicas interessantes com os cowboys trocando tiros naqueles cenários clássicos dos westerns, mas ainda era muito cru e um tanto travado, não tendo o sucesso esperado, pelo menos naquele momento, é claro que desde o lançamento de GTA Vice City a Rockstar preparava aquele que seria o maior jogo da franquia até então, que traria um mapa imenso ainda não visto nos games mesmo comparado com outros do gênero como RPGs e além de tudo, seria ainda mais violento. E se engana quem acha que as ameaças de Jack Thompson colocaram medo em San Hauser. Aliás, causou o efeito reverso. Hauser decidiu colocar algo dessa vez, que chocaria ainda mais que a violência na sociedade americana. O jogo teria algumas coisas safadinhas. No jogo, o desenvolvedor criou um minigame dessas coisas, tá ligado? Algo sem noção para a época, que não foi autorizado. E mesmo que o jogador não tivesse acesso a por isso, os códigos que acessavam ao minigame não foram apagados na versão final e estavam lá, apenas ocultos dentro do jogo. Assim, a possibilidade de se encontrar com as moças da vida e até virar um cafetão havia sido mantida. Eu já contei essa história no desenvolvimento de GTA San Andreas. Um, um baque, baque inesperado. inesperado. Em outubro de 2004 chegava o PlayStation 2 o poderoso GTA San Andreas, com um sistema complexo de customização. Um mundo gigante que prometia uma infinidade de mecânicas e possibilidades, além de o jogador poder pilotar até aeronaves. Obviamente, você já deve imaginar como foram as vendas de GTA San Andreas. Sim, aconteceram recordes atrás de recordes, com muitos deles sendo quebrados, e a obra a partir daí deixou de ser apenas um jogo, e passou a ser cultuada por milhões de fãs. Meses depois, foi lançado também a versão de PC, onde rapidamente hackers tiveram acesso aos códigos que permitiam controlar o tal minigame, aquele de coisas safadinhas. E dessa vez, a coisa pegou de verdade. Porque além de Jack Thompson, até senadores caíram em cima da Rockstar, e acusaram a desenvolvedora de vender pornografia, escondida para crianças. Isso porque o o jogo havia saído primeiramente com a classificação indicativa para adolescentes. E após esse escândalo, o game foi recolhido e a sua classificação foi mudada para adultos. Causando um prejuízo de 25 milhões de dólares à empresa. Observando esse movimento, diversas famílias começaram a processar a Rockstar. Só para você ter ideia, até mesmo a prefeitura de Los Angeles abriu um processo contra o estúdio. A Rockstar ia muito mal, até com jogos lançados a adaptação do filme Warriors de 2005, para os games acabou sendo um fracasso e até o spin-off de GTA o Vice City Stories, que trazia algumas passagens de personagens do GTA Vice City, não vendeu muito bem, Manhunt 2 de 2007, surgiu para tornar tudo ainda pior, ainda mais violento e agressivo que o primeiro, e levando a classificação indicativa só para adultos a Sony e a Nintendo não permitiram que o jogo saísse para seus consoles Para piorar, até alguns desenvolvedores Antigos saíram da Rockstar Alegando que trabalhar com Sam Houser naquele momento Era um inferno Entrando para a fila dos que processavam a empresa O que parecia ser a pá de cal Aconteceu no anúncio de Bully Um jogo aos moldes de GTA Que trazia um garoto num colégio interno Passando por diversas situações De bullying, agressões físicas E psicológicas E mesmo que a história trouxesse uma mensagem contrária a isso, onde o menino tentava juntar uma galera com o intuito de combater tudo isso, ele também lutava e praticava diversos atos maldosos com os amigos Jack Thompson inclusive chamou o jogo de simulador de Columbine o que fez até a polícia convocar san Hauser para depor por 9 horas só que Thompson exagerava tanto nas críticas a Rockstar que acabou se perdendo no personagem, ele alegou que Bully trazia um conteúdo inapropriado e uma classificação etária enganosa, porém Sam Hauser provou que não que o jogo na verdade tinha outra conotação, nesse processo Thompson começou a xingar até os juízes pedindo punição para o estúdio e assim a Take Two começou a processar o sujeito Thompson perdeu e aos poucos foi sendo esquecido graças a Deus viu só que todo o estrago já estava feito a Rockstar vivia o seu pior momento e era falado que a take two pretendia vender o estúdio principalmente porque vários de seus principais programadores haviam saído da empresa então além dos processos da baixa venda de jogos e de toda a polêmica em volta de suas principais franquias a desenvolvedora precisava criar algo que salvaria sua pele só que dessa vez sem usar a velha carta da violência pelo menos até certo ponto, né? Se reerguendo das cinzas. A Rockstar precisava dar uma última cartada para tentar sobreviver e se manter no mercado. Então os irmãos Hauser decidiram investir tudo e um pouco mais nesse novo projeto. Gastaram cerca de 100 milhões de dólares na produção de Grand Theft Auto 4 de 2008. Um valor nunca investido na indústria. Contrataram mais de 800 atores para dar vida aos personagens. E NPCs espalhados por Liberty City. Agora muito maior mais bonita e mais viva e desta vez com um novo motor gráfico, a física do jogo impressionava demais mais que isso, pela primeira vez construíram de fato uma excelente história, com um protagonista que passou a ser muito querido o sensacional Nico Bellic que possuía uma grande carga dramática em seu passado e vinha para a cidade resolver pendências uma narrativa que se mostrava muito mais séria e tocante a trama por si só é ácida e totalmente contra o chamado sonho americano. Todo esse investimento e cuidado resultou naquilo que até o momento era considerado a maior estreia lucrativa de um produto de entretenimento, já lançado na história. Sim, não incluindo só games, mas o cinema e a música. Foram 300 milhões de dólares em apenas um dia de lançamento. E mesmo que GTA 4 não seja o favorito dos fãs, a crítica mantém o game como uma das melhores notas dentre as produções de jogos eletrônicos. E o mais importante, dessa vez falavam apenas do jogo, e não de fatores externos. Mesmo com Jack Thompson soltando a célebre comparação de que, entre aspas, GTA 4 era a maior agressão às crianças dos Estados Unidos desde Apólio Já pensou que loucura é esse cara? Só que mesmo com esses ataques, nada aconteceu, e o jogo continuou brilhando. Um, um caso, caso inusitado, inusitado no Brasil. No Brasil saíram duas expansões para GTA 4, The Lost and Damned e The Ballad of Tony Gay, com uma exclusividade temporária para o console da Microsoft, o Xbox 360, como parte de um acordo de 50 milhões de dólares. Só que tinha que rolar uma polêmica, e dessa vez isso aconteceu aí no Brasil. É isso mesmo que você ouviu, por causa de uma canção chamada Konga Kid, presente no jogo. O estúdio foi processado pela justiça brasileira devido ao uso indevido da a canção que pertencia ao MC Miltinho, uma criança que era o compositor daquele troço lá. E com isso, as vendas do game tiveram que ser pausadas. Acontece que a Rockstar havia comprado a música de um produtor musical, que se apropriou do som e vendeu os direitos indevidamente. O caso não durou muito, e a medida foi quebrada. Depois, inclusive, a Rockstar fez um acordo com o garoto Miltinho, para o uso da música. É um fato muito curioso, que só algo como GTA é capaz de causar. O Velho Oeste, Oeste como, você como você nunca, você nunca viu. viu. Depois disso, a Rockstar passou um tempo sem dar as caras. E demorou até lançar uma grande produção. Só que isso aconteceu em 2010. A coisa realmente balançou tudo novamente. Red Dead Redemption. O jogo que veio para substituir o fracasso Red Dead Revolver. Era um deleite para o gênero western. Cinematográfico. Belíssimo visualmente. E com uma trilha sonora arrepiante. Além de um gameplay que colocava o jogador no velho oeste. Não tinha como ficarem diferente, a história de John Marston e a sua saga de redenção. Isso porque John, um antigo pistoleiro, foi solto da prisão e tinha a missão de ir atrás dos antigos membros restantes da gangue que ele fazia parte, justamente para proteger a sua família, emocionando a todos vendendo bem e sendo muitíssimo elogiado pela imprensa esse é um dos grandes jogos feitos pela Rockstar só que durante a produção de Red Dead Redemption algo que passou a ser muito falado ao longo dos anos foi a acusação de trabalho excessivo com os membros da empresa muitos funcionários acusaram a Rockstar de fazê-los trabalhar 12 horas por dia durante seis dias da semana com vários deles tendo que virar à noite inclusive o próximo lançamento lançamento da Rockstar L.A. no de 2011 também foi muito falado por esse tipo de prática por parte da empresa o jogo que foi desenvolvido pelo estúdio Tim Bond, mais publicado pela Rockstar e tinha como destaque a sincronia labial e a expressão dos personagens acabou que não fez tanto sucesso principalmente pela pouca variedade de missões e atividades para se fazer durante a campanha o mesmo ocorreu com o lançamento de Max Payne 3 de 2012 esse sim desenvolvido pela rockstar e realmente um jogaço eu joguei bem na época de lançamento se passa numa são paulo muito peculiar diferente da verdadeira metrópole brasileira e trazia max mais velho envolvido com problemas de gangues e se aventurando em vários cenários perigosos e grandiosos porém um tanto mais linear só que o jogo também não atingiu as vendas que a empresa queria e parecia que o público só queria saber qual seria o próximo gta o jogo, o jogo... Mais, mais poderoso, poderoso de, de todos, todos os tempos. tempos. Dessa vez uma sequência numerada. Grand Theft Auto 5 chegou no final de 2013, na transição da geração dos consoles de mesa, do PlayStation 3 para o PlayStation 4 e do Xbox 360 para o Xbox One agora passado em Los Santos uma cidade criada em cima de Los Angeles e novamente apostaram numa narrativa mais trabalhada só que agora até pelo jogo ter um escopo ainda maior optaram por três protagonistas Franklin Michael e Trevor dessa vez apostando numa pegada mais cômica ainda que toda a crítica estivesse lá toda a acidez de sempre o orçamento do Game dobrou em relação ao quarto título e mais de 200 pessoas trabalharam na produção só que na verdade o resultado das vendas no primeiro dia triplicou com as vendas de GTA 5 alcançando a impressionante soma de 800 milhões de dólares é isso mesmo, só na estreia do jogo, já havia faturado mais que o lucro total de meses que muitos filmes por aí as vendas cresceram ainda mais com a introdução do modo online o conhecido GTA Online o um multiplayer divertidíssimo que existe apenas com um propósito simples, divertir, colocar os jogadores ao lado de amigos e assim, tocarem o terror na cidade some esse modo, a infinidade de coisas para se fazer no game principal, e tenha simplesmente o jogo moderno mais vendido de todos os tempos. Claro, né? Ao lado de Minecraft. O sucesso e os números desse feito colossal já comentamos no início, só que tudo isso fez a Rockstar repensar e deixar de molho essa franquia, pois não tem como acabar com algo que ainda faz muito sucesso. Uma, Uma nova, nova viagem, viagem ao, ao Velho o Oeste. Oeste. E pegando carona nesse sucesso, a Rockstar aproveitou o ensejo para lançar mais um Red Dead Redemption. Pois é, Red Dead Redemption 2 se passava antes dos eventos do primeiro jogo. E abordava justamente os tempos de ouro da gangue de John Marston. Só que trazia outro protagonista, o clássico Arthur Morgan. Esse com estilo mais fechado. Aliás, o jogo por si só é muito diferente. Tem uma pegada mais lenta, algo incomum no gênero Abordado. Ainda assim, devido ao seu incrível rigor técnico, ainda incomparável a qualquer outro jogo lançado até hoje, Red Dead Redemption 2 vendeu como um GTA. Só no primeiro dia foram 700 milhões registrados em caixa. E dessa maneira, a Rockstar finalmente cravava no mercado outra enorme franquia que, mesmo não tendo o apelo da sua mina de ouro, conquistou novos públicos que curtiam uma história mais séria. Aliás. Red Dead Redemption 2 seguiu o caminho de GTA V e ganhou um modo online, que ok, não faz lá tanto sucesso como GTA, mas também mantém vivo um bom número de jogadores, e isso é importante para manter o nome da franquia viva. A lição, A lição deixada, deixada pela Rockstar, pela Rockstar. E como podemos perceber, isso é o que mais importa para a Rockstar, manter o seu reinado, o seu selo de qualidade e um potencial financeiro quase inabalável. É difícil falar hoje dos maiores estúdios de videogame de todos os tempos e não citar a Rockstar Games. E mesmo com todos esses percalços que passaram, essa é uma história de cinema, que daria um belo filme. Pois é preciso dizer que eles fizeram por merecer, principalmente por darem mais espaço e ouvir o que os fãs querem. Estão longe de serem santos, principalmente pelo modo subhumano que optaram com o trabalho dos funcionários. Algo que sempre precisa ser falado. No entanto, é muito revigorante que uma companhia desse tamanho ainda se dedique artisticamente e invista tanto no desenvolvimento desenvolvimento de jogos que só ajudam na evolução da mídia videogames Obrigado Rockstar mas eu quero saber de você qual a sua história com a Rockstar e se você quiser ganhar um coração meu diz aí nos comentários Qual o jogo da Rockstar que você mais gosta e olha só que só tem jogo bom por isso eu vou fazer uma exceção não precisa ser um só não pode ser vários Ah e não se esquece